O ano de 2020 logo tá chegando, aquela virada, aquela coisa louca, né? Cheia de simpatias, desejos positivos um pro outro, mas espera que talvez o seu coleguinha não esteja desejando coisas positivas pra você. Ou melhor, talvez ele esteja desejando coisas positivas pra ele. E uma delas é que você perca seu emprego, que o seu namorado termine com você, que, né, você mude de país, de cidade, saia de onde você está e toda a sua vida vai para o ralo. Para que você se proteja, para que você saiba como trabalhar as energias do seu desejo, se proteger dos desejos bons das outras pessoas nessa virada de ano. Então, confere o vídeo a seguir. E aí, bruxarada? Tudo bem com vocês? Eu sou o Cedric Nightingale e que o sol ilumine o nosso encontro. A frase que eu mais escuto Sempre, todo final de ano, eu acho que você escuta também, é ano novo, vida nova. Aí a pessoa, ela acredita que em 2000 e tananã vai ser completamente diferente que esse ano que ela tá vivendo, mas no final das contas, não ela acaba passando por um ciclo completamente igual e às vezes até pior do que o ciclo que ela já estava vivendo. E isso é um erro, tipo, muito, muito, muito comum da maior parte das pessoas. O que que acontece? Quando a gente tá vivendo um ciclo muito longo de energia e a gente tá passando, né, fazendo uma passagem, né, mudando a energia da nossa vida, a gente tem que se despedir e mandar embora as energias que já não funcionam mais pra gente. Quando você tem uma roupa velha, você fica guardando embaixo da gaveta? Ah, a menos que você seja um pessoa acumuladora Aí a gente vai precisar tratar na terapia Mas do contrário Você pega aquela roupa e você passa ela pra alguém Ou você joga ela fora E é exatamente isso que a gente tem que fazer Com as energias da nossa vida Quando a gente tá passando é, de ano ou você está fazendo aniversário, você faz uma festa ou acende assim, uma vela, um cupcake que seja, mas você está passando isso, você está passando do ciclo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é passar o ciclo, é tirar e agradecer e mandar embora aquela energia que já não quer, a gente não quer mais a nossa vida. Aí a gente faz o nosso desejo. Depois a gente tem que proteger os nossos, as nossas vontades, proteger a nós, a nossa vida, a nossa energia. Eu vou ensinar para você passo a passo como fazer isso de maneira simples. A tirar da sua vida que você não quer Proteger e trazer amor, fortuna O que você desejar, certo? Mas antes se inscreve no canal, deixe seu comentário aqui embaixo e me conta o que você está esperando de 2020, o que você está desejando para 2020, certo? Não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda muito, e compartilhe com um amigo, com uma pessoa que você gosta muito, para essa pessoa também aprender como se proteger e como fazer os desejos dela se tornarem realidade. Agora a gente vai para o nosso passo a passo de como fazer e de como transformar as energias da nossa vida. Para esse feitiço você vai precisar de um barbante preto, de preferência que seja grosso para que você consiga dar nós, papel, caneta, folhas de louro, um caldeirão ou uma vela, um incenso. Antes de mais nada, nós vamos utilizar o incenso para purificar os objetos que nós vamos utilizar nessa magia. De todas as intenções e energias de uso ou manipulação de outras pessoas antes de nós. Para que eles sejam preparados para a nossa magia. Agora, nós vamos começar encerrando ciclos da nossa vida para dar passagem para outro. Então vamos escrever uma carta para 2019, agradecendo tudo, todas as coisas boas, todas as coisas ruins, todos os aprendizados. Por fim, assinando essa carta e nos despedindo para que 2019 fique em 2019. Em seguida, nós vamos queimar essa carta, e pedir para que o fogo leve embora toda a tristeza, toda a dor, toda a negatividade e tudo que você não deseja mais em 2020. Para que o fogo leve embora e finalize o ciclo. Agora você vai escrever nas folhas de louro palavras que representem as coisas que você deseja trazer para você. Afinal de contas, se a gente encerrou os ciclos, a gente precisa preencher. Com novas coisas. Então escreva nas folhas de louro todo o amor, todo o dinheiro, toda alegria que você quer trazer. Escreva tudinho, use quantas folhas você quiser. I'm talking to you. E por fim, nós vamos queimar e pedir para que o fogo transmutador preencha o espaço que nós abrimos. Que traga todas essas energias que nós colocamos dentro da folha do louro. Agora, por fim, nós vamos nos proteger. Então, você vai pegar o barbante preto. E você vai mentalizar uma forte energia de proteção. Nesse momento você pode chamar seus deuses de culto, seus mentores, seus guias, seres de luz e aliados mágicos para fortalecer ainda mais essa magia. E em seguida vocês vão começar a dar nós neste cordão. Dizendo o seguinte encantamento. Que o mal... Não me atinja, que todo dano, tristeza, mau agouro, feitiçaria, inveja, jamais me encontre. Se prendam nestes nós e permaneçam presos para sempre. Assim seja, assim se faça. De tempos em tempos, queime esse cordão e refaça-o. Agora que você sabe como se proteger Como mandar embora todas as coisas Que você não quer mais, como sair desse ciclo Que você está vivendo, como trazer o seu desejo De maneira rápida, fácil e eficaz É só você realizar tudo bonitinho Nessa virada de ano Eu desejo pra você um ano de 2020 muito incrível Que todas as coisas negativas Todo esse ciclo que talvez não tenha sido muito bom Fique pra trás, seja queimado E destruído com a força do elemento fogo Certo? E a gente se vê em 2020 Muito mais sábios Muito mais poderosos, e é isso não não se esquece de se inscrever, se você ainda não é inscrito. Deixe seu comentário aqui embaixo, contando o que você achou desse vídeo, o que você espera de 2020 e tudo mais um pouco. E compartilha com os amigos, isso é ótimo. E deixa seu like, certo? Até mais. Muito obrigado por mais esse encontro, que o sol possa iluminar o seu caminho. Já bateu palma? Não, não. não pera... O que foi? Tô aqui.